Na Hotmart, você pode se tornar um afiliado. E o afiliado, o que, que faz um afiliado? Um afiliado, ele promove produtos digitais ou produtos físicos através de plataformas. Uma delas é Hotmart, né? existem outras também. E assim, você pode escolher milhares de produtos que tem lá, produtos digitais e diversos nichos, de, nichos variados. E você pode promover esses produtos, tá? É, você vai divulgar em seu site, em seu blog, no YouTube, no Facebook, enfim, e pela internet... E a partir do momento que você indica esses produtos e vende, você é comissionado por eles. E as comissões costumam ser muito boas, tá? Mas assim, a média é, de produtos digitais é entre 40% e 60%, o que é uma, excelente, é uma excelente comissão, tá? Principalmente porque a média do preço desses produtos é algo em torno de 100 reais 200 300 tá? Então, na média, que costuma ser 100 reais você consegue encontrar e-books por R$39,00, é, é, cursos digitais por 300, 400, 500 reais, até mais. É, mentorias, é, serviços, né, que é serviços de internet que você pode pagar de mensalidades e você vai estar sempre recebendo uma comissão sobre isso. www.hotmart.com.br O que é bem interessante é que essa plataforma você tanto é, pode comprar produtos né, como você pode também vender. É, e criar produtos, você pode ser um criador de produtos também. Então vamos lá, olha aqui. Se você já tiver também uma, um cadastro como, como comprador, ou seja, em algum momento você comprou um curso digital, é, um, um curso online e já tem um login, você transforma esse login para... É. Se você já tem um login que seja um login de comprador, você pode transformar esse login de comprador para vendedor também, né? para afiliado tá bom então vamos lá vem aqui na página ratematch.com.br é, aí vem o caso aqui vem a, na língua portuguesa porque ele está em outros países também tá é brasileiro mas ele já está em outros países vendendo produtos inclusive é, em outras línguas então aqui ó é cadastre tá esse botãozinho aqui simples você pode tanto entrar com a conta do Facebook tá ou quanto criar aqui um e-mail seu para que pode ser um e-mail de domínio ou pode ser um e-mail qual que é? Eu vou criar um novo aqui. Bom, então você pode entrar aqui com a sua, com a sua conta no Facebook, né? Ou você pode criar um outro com um outro e-mail. Vou criar, já tem meu cadastrado? Eu vou criar com um novo e-mail para poder pegar bem do início. Então vamos lá, crie sua conta. Deixa eu alterar meu e-mail aqui. Eu vou criar uma senha. Tem que ter letras, ó, sete caracteres, letras e números. Tem os termos de uso, é importante dar uma olhada para saber né, quais são as regras. Se, se você vai jogar um jogo, é importante você saber quais são as regras. É muito importante você ler isso aqui para saber quais são as regras para evitar de você ter sua conta bloqueada ou então fazer alguma coisa que, que fuja as regras da empresa. Tá, é bem completo, tá? Você vai gastar aí um tempinho lendo, mas vale a pena para você saber. Ó. Tem tudo aqui, ó. definições, finalidades da ferramenta, cadastro, login, senha, conteúdos proibidos. Isso aqui é muito importante, conteúdos proibidos. Tá? Se você for um produtor, né, você não promover nenhum produto, né criar nenhum produto que, seja, que tenha algum tipo de restrição. Aqui que seja um conteúdo proibido. Cadastro, cadastro, continuar. Aqui é importante você marcar tudo para você não ficar com uma conta restrita, tá? Conta totalmente zerada, tá vendo? Aqui, é, você pode cadastrar um produto, pode se afiliar a um produto ou comprar um produto. Aquilo que eu falei, são três formas de você interagir com a plataforma. Aí você vai completar seu cadastro. Vamos lá, Brasil. Você pode, ah tá, é importante. Você pode se cadastrar como pessoa física ou como pessoa jurídica. pessoa física, você vai ter um limite de saque mensal de R$ 1.900. Reais. O que vai acontecer, provavelmente? Você vai entrar como pessoa física vai começar a fazer suas vendas, quando começar a extrapolar esse valor, você já abre sua empresa tá? para você poder trabalhar como como pessoa jurídica. Aí você pode criar um MEI, pode criar uma empresa no futuro, né? e você vai pagar imposto menor, porque, por exemplo, uma pessoa física, ela paga de imposto, a partir de um certo patamar, é 27,5%. Como pessoa jurídica, esse mesmo valor, você vai pagar 6% inicialmente. Aqui é tudo muito simples, vamos lá, vamos para o painel. O painel a gente estava... Aqui quando você entrar, você vai ter os gráficos das suas vendas, tá? Entrei na Hotmart, cadastro completo, ó. Você quando faz o cadastro completo, você até já ganha... Você ganha um selinho até, né? É, tem um produto para venda. Agora vamos procurar um produto para venda, tá? Você pode vir por aqui, mas vamos, vamos direto por aqui, ó. Mercado. Aqui que é onde está o tesouro. O mercado de afiliação, ele é muito rico porque ele te permite vender, né? Você construir uma audiência através de... de e o site que vai ter um blog enfim um vídeo no YouTube e a partir do momento que você vai ter essa sua audiência nessa né, forma audiência você pode oferecer produtos e você vai ser comissionado por ele só que esses produtos têm comissões ó que são muito interessantes ó, vamos ver aqui ó parece mais quente eles são os produtos aqui tá vendo primeiro segundo terceiro quarto são os produtos que estão assim sendo mais vendidos aqui existe um, uma temperatura ó, 150 graus que que é isso vai de 0 a 150 produtos estão vendendo muito eles vão tendo essa, essa nomenclatura aqui, as temperatura. Inclusive, vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo, tá porque foi esse curso aqui que eu fiz e, e onde eu aprendi né a fazer minhas primeiras vendas. E esse curso aqui até hoje eu vou, eu vou lá consulto para pegar alguma estratégia nova, alguma coisa que eu estou precisando. curso de emagrecimento também é algo que sai muito. As pessoas querem... Você tem que lembrar sempre que as pessoas querem um produto para solucionar o um problema delas, né? uma dor. né Uma dor, assim, por exemplo, uma emagrecer... É uma dor é, é intensa, porque é todo dia que ela sente aquela coisa de não caber na calça, de de repente não botar a roupa, não fica legal, preocupação com saúde. E a frequência, né? É, é intensa e frequente. Se for alguma coisa relacionada a uma dor que se sente muito eventualmente, tá por exemplo, vamos falar aqui de calvície. Calvície é algo que de repente, todo dia quando a pessoa vai vai no banheiro, vai se pentear, ou vai lavar a rosto ela olha assim, toda vez que ela olha no espelho, ela fica é, querendo mudar aquela realidade. Então, assim, são produtos que têm a chance maior de venda. Vamos pegar aqui o Fórmula Negócio Online, que esse produto aqui eu acho top. Aqui, por exemplo, tá? Você pode solicitar a filiação aqui, tá? É, mas todo produto, vai, assim, você vai ter o nome dele, você vai ter aqui a, a Fórmula Negócio Online, que vai ser a, a imagem, o logotipo do produto, né? A temperatura dele é 150 graus, esse produto está sempre em 150 graus, porque é um produto que vende muito. O Blueprint é, é se ele segue as características, as exigências do, da Hotmart, tá? Então... Isso é algo que, que é, é gerado pelo produtor, né? Assim, o produtor produziu um produto que tem é, divulgação, hotlink, vários tipos de hotlink. Então, ele vai ter essa classificação. Então, ele está a classificação máxima aqui. Satisfação. A satisfação é de 5, né? 4,67 é a satisfação alta, altíssima. Tá ótimo, tá? Então, olha só, o preço máximo do produto é de 497 reais. Recebo aqui, ó, uma comissão de 176 e 73, que é mais... Essa comissão é mais do que ó, 60% de comissão, tá vendo aqui ó. Então, isso que eu falo: se assim, você vai pegar um produto que você vai vender por R$ e vai ganhar R$ é uma comissão muito boa. Tá, o produto digital ele permite uma, uma, uma margem maior porque tem facilidade de entrega, porque a entrega é imediata, né? Ou seja, assim, se a pessoa clicar para comprar, ela comprar já recebe na hora habilitada na hora. E se for um produto físico, por exemplo, você tem que despachar ele botar a embalagem botar no correio, demora a chegar. Então, o produto digital tem uma série de, de benefícios e de vantagens em cima do produto físico. produto físico você também pode trabalhar, tá? Eu vou falar sobre isso depois. Mas em outra plataforma, tá? Fica até o final porque eu vou, vou, vou falar tudo. Então, aqui, você pode tanto comprar esse produto também como solicitar a Para solicitar afiliação tem dois tipos. Tem a, tem a afiliação que você clica aqui e a, se afilia na hora. isso aqui é o solicitar afiliação tá? Muitos produtores, ó, vê, de solicitação de afiliação enviada, você vai receber no seu e-mail, ver seus pedidos, você vai ver se você vai receber. O importante é saber o seguinte, aqui tem todas as características, ó, mas tem a página de vendas, o importante nessa, é você ver a página de vendas do produto, você vem aqui em sobre, você é bom ler isso aqui tudo, ó, mas o importante é você vir aqui, ó, acesse essa página, página de vendas, aqui que você vai saber se o produto é bom ou não. Essa página da Alex é muito boa. Tem uma headline muito chamativa. Tá? É... Tem um vídeo de vendas. É fundamental assistir esse vídeo aqui para você entender. Tá? E tem as características, o que uma página uma boa página de vendas tem que ter? Olha, clique. Ainda tem uma chamada aqui via pop-up. Clique e veja a aula. O seu papel é gerar tráfego e levar para a página. O papel de vender é a responsabilidade do produtor da página de vendas. Por isso que você tem que analisar a página de vendas. Você pode carregar demais aqui. Tá? Você vê que tem nichos diferentes aqui. Você vai ter: olha, Receita de resina, é, parte de engenharia, é, academia, né, fitness, é, adopta. Essa aqui está até em espanhol. É, tem aqui conserto de celular. Você tem a parte de, também de, de é, Extreme 21. Isso aqui é treinamento tá vendo, é, milhas aéreas, milionário online, tem aqui a panetone de chocolate, tá bom? Você tem muita coisa é, de games, desenvolvimento de games, parte de relacionamento, ó, fitness também, coach de alimentação, atividade física, parte de marketing, tá vendo? dieta 17 dias, só aqui é parte de design gráfico, tem muita coisa legal. Você pode fazer aqui, isso é uma coisa que ninguém ensina, vou ensinar aqui pra você, se você ficar no final tem outras manhas também que eu vou passar pra você, filtros, você consegue fazer uma filtragem aqui, ó, tipo de afiliação, tá? É, todos os tipos de afiliação, afiliação com um clique, afiliação por aprovação, tá? Então vou botar aqui, vou mostrar para você o que é a afiliação com um clique. Você tem a parte de preço, então você tem produtos assim de, de, de entrada que são de 0 a de um, né? De um de zero até 100 reais, de 100 reais a 300. Quanto menor o preço, mais fácil é você vender, tá? Mas não é, mas se você tiver gerando tráfego, e tiver uma audiência já, e a pessoa já te conhecer, é muito fácil você também vender produtos com valor agregado maior, que que tem um maior valor, um maior poder de transformação. Então, eu mesmo já comprei cursos mais caros bem mais caros que isso aqui, tá? Então, assim, não acho que é difícil vender um curso de mil reais, de, de, de dois mil, três mil reais, porque, assim, se for algo que vai impulsionar a carreira de alguém, a pessoa paga, né? A pessoa, na verdade, às vezes paga mensalidade de dois mil reais em faculdade, até mais, né? muito mais. Então, assim, se for algo transformador, a pessoa vai... Se a pessoa tiver uma dor intensa, como eu falei, para ela pagar 500 reais, 200, 300 reais, não é nada para ela poder ter acesso a um material que pode transformar a vida dela, tá bom? Então, vamos lá, todos os preços, vamos botar aqui, sei lá, de 100 a 300 reais, qual é o meu foco? Eu quero promover produtos de 100 a 300 reais. Mas nesse primeiro caso aqui, vou deixar em aberto, não vou deixar nada não, tá? Então, todas as faixas, comissão, porcentagem de comissão, você pode escolher promover produtos de até 20%, só que você vai ter o mesmo esforço em promover produtos que tem 40% a 60%. Eu sempre faço isso aqui, ó. Produtos de 40% a 60%, tipo aquele do Alex Vargas, que tinha uma comissão muito boa pra gente promover. Então, cadê? Volta aqui. Então, qual o nicho? Aí, a parte de nicho, a parte até tem um vídeo aqui, que eu vou ver se eu deixo o cardzinho aqui em cima, que fala o assim, seguinte, como você escolheu o nicho? Você tem duas formas de escolher o nicho. Ou algo que você é especialista, que você sabe e gosta muito, né? que é algo que você já é especialista, então você vai poder falar sobre aquilo. Ou a segunda forma é você, mesmo que você não saiba, você vai querer ter interesse em se desenvolver. Cara, eu não sei nada sobre aeromodelismo, mas eu sou apaixonado, sempre quis, sempre quis aprender. Então, você primeiro, você vai estudar sobre isso. A partir do momento que você estuda, você pode começar a gerar conteúdo em blogs, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você pode gerar conteúdo sobre esse hobby que você está aprendendo e o que você está aprendendo você está passando. Tá bom? O importante é você passar conteúdo de valor para quem está quem te assistindo. Tá? Se você gerar valor para as pessoas, isso é, é, com certeza as pessoas vão seguir para você. Seguir você. Tá? Então, vamos lá. Então, tem todos um os nichos aqui. Ó. Isso aqui é muito interessante. É, inclusive, quando você fizer seu cadastro, vale a pena gastar um tempo aqui, ficar aí um dia, dois dias, três dias, só olhando os ah. produtos, né? conhecendo os produtos. Tá bom? Então, vamos lá. Todos os formatos. Ah tá, são aqui ó, é, curso online, área de membros, é, serviços de assinaturas, ebooks também, tem muita gente que vende e-book, ingresso para evento também tem é, áudio, música, tem software também. As pessoas vendem muito, é, software, tá? É programa para baixar, imagem, ícones, fotos, é, número de série, cupom de desconto, enfim, aplicativo para celular, template, código-fonte, tem tudo aqui. tá? os mais vendidos são cursos online e os e-books, mas não que os outros também não sejam é, uma boa. Pelo contrário, assim, você também tem muito material muito bom aqui de, que você vende, software e apps aqui que são de alta qualidade. Tá? Então você vai botar todos os formatos. Todos os formatos. A moeda. Você pode escolher, escolher botar o real aqui, mas ó, você tem euro, peso argentino, dólar, peso mexicano, tem muita coisa. Por quê? Porque o, o, a Hotmart começou no Brasil e ela já se expandiu, tá? Então, vou botar real aqui, mas pode ser tudo. Idioma, todos os idiomas, também vou botar português, tá? Mas você tem aí é, a possibilidade de espanhol, inglês, francês, português, de portugal, alemão, muitas línguas. É, país, você pode restringir, vou botar aqui Brasil, tá bom? Ferramenta, olha que interessante isso aqui. Você tem nichos de animais e plantas, apps e softwares, é, casa e construção, culinária, gastronomia, desenvolvimento pessoal, design, direito, ecologia e meio ambiente, educacional, entretenimento, espiritualidade, finanças e investimentos, hobbies, idiomas, tem a parte geral aqui também, internet, literatura, moda e beleza, músicas e arte, negócios e carreira, relacionamentos, saúde e esporte, saúde e esporte vende muito, sexualidade e relacionamento vende muito, tá, moda e beleza. Também vende, tá? Quer dizer que são todos os nichos, tá? Então, assim, tem vários nichos aqui. Basta você dar uma pesquisada. Vamos aqui entrar em. Vamos entrar aqui em saúde e esporte. Vamos aplicar o filtro, ó. Então, eu tô buscando afiliação com um clique, produtos de 40% 60% que sejam de saúde e esporte, tá? Em real e português, Brasil. Então, tá aqui, ó. Dieta de, 20, de 17 dias. Tá? Qual é a diferença? Queima de gordura abdominal, queima 30 dias, ó. Método na nuca. O segredo para emagrecer, é... Dieta low carb. Método 6 semanas. Tem muita coisa. O programa de emagrecimento definitivo. Ganha em peso em 30 dias. Parece não é muito bom. É, porque é até estranho, né? Porque a gente está acostumado a perder peso e ganha em peso, assim, provavelmente. Vamos ver aqui. É, temperatura 21 graus, mas ele está vendendo. Não está vendendo muito, normalmente, assim, a gente fala que... É, a partir de 30, mas está é, com 21, está vendendo. Tem uns que, totalmente, que às vezes não vende, né? então você tem a blueprint aqui que é 92%, que é a satisfação 3,4%, não está não tá tão alta mais. E aqui o preço máximo desse produto é R$ 49,99, sendo que você ganha metade aqui, um pouquinho mais da metade. Então é só clicar aqui, afiliar-se agora. Então, você já é afiliado, pronto, está aqui, já estou afiliado, minha peso em 30 dias. E link de divulgação tá com uma headline aqui bem forte no topo aqui, tá vendo? sem dias malucas aqui já tá quebrando a objeção, ó. sem malucas sem gastar dinheiro e sem sair de casa excelente, o cara tem um, um nome produto bom que já é objetivo, ó, ganhar peso em 30 dias, já botou aqui certinho é, o prazo é, é para você fazer e qual, qual é o objetivo, aqui é ganhar peso tá, é importante assistir o vídeo de vendas sim, quero começar a engordar agora Aí já começa aqui, ó. É pegar as objeções, ó, pegar nas dores, ó. Você tem vergonha de usar determinada roupa por conta, por conta do seu corpo. Fica frustrada quando tenta ganhar peso e não consegue. Cansada de ouvir o mesmo blá blá blá. De pessoas dizendo que está muito magra, que precisa engordar. Bem interessante, tá? O que você vai encontrar no projeto? Ó, ah, tá aqui, ó. Ela está dizendo que estão tudo. Ó, ganhar peso em, é, sem precisar de dinheiro. Cardápio detalhado, estratégia de horários para ganhar peso. Tá vendo? Isso aqui tá muito, muito legal, essa página. O que você vai receber, está dizendo aqui, ó. É, o passo a passo para você ganhar peso de 30 dias. É, podia só dizer aqui que é online, né, que é o um curso online, é que tá aparecendo que é um curso físico, Não, né, um, um, parecendo um livro. Tá dizendo já do bônus, um bônus, é, empresa, bônus 1, um, bônus 2. Super bônus, tem os super bônus. Opção para imprimir, né, organizador de rotina. Quero escrever agora esse botão que podia ter uma cor mais tá grande, tá tamanho legal, mas podia ter um formato mais horizontal. E tem uma cor mais viva, mas tudo bem, tá ótimo. Aqui tem foto, ó, resultado, antes e depois, que é interessante. O antes e depois, ó, menina que era magra, engordou pegou, conseguiu ganhar massa. Tem aqui os depoimentos, isso aqui é fundamental, tá? Ó, pessoas que botaram, ó, vídeos de depoimentos, ó, o que que estão dizendo aí. Depoimentos de WhatsApp. E ó o eu, eu preço, ó. Tá vendo? Aí você tem aqui, ó. Você a oportunidade única de adquirir o projeto R$ 149, 149 por apenas R$ 49,90. Quero me inscrever agora. Perguntas frequentes, perguntas e respostas. Aqui. A pessoa vai se inscrevendo, ela já vai para a finalização. Começar a engordar agora. Já vai para a página de finalização, pagamento do Hotmart tem tem um reloginho aqui ó para que já gera é, aquele sentimento de que de escassez né que assim, se eu não fechar nesse período aqui de ur... senso de urgência né ela vai perder se não fechar até aqui dá botar o cartão comprar agora tá então um produto ótimo eu falei eu acabei falando do produto mas é só para você entender qual é a vantagem aqui? O link de divulgação, tá? Você vai ter também hot, os links alternativos, ó. Página de pagamento, valor de R$39,90. Tá? Isso aqui, eventualmente, vamos ver. Você tem que... Ó, uma coisa importante, tá? Você vai ter que... Colocar aqui, ó. Esse link, ó. Copia aqui e coloca lá pra... No link da sua página de vendas, tá? Não bota essa, Não pega o link daqui ou esses links aqui assim não você tem que pegar o link que é o link direto aqui dá tá, para evitar perder se você, você tem um, um redirecionamento tá então vamos lá vamos para o link para saber lá que naquela página era 49,90 e aqui essa página é um link de 39 90 promocional Ó, alguém é peso por em 30 dias 39 90. aqui é uma página promocional você tá vendendo por 49 seu concorre está vendendo por 39 então você tem que olhar aqui todos os, os hot links Aqui também tem assim, você pode cadastrar um produto, tá? Se você, for, se você for produtor, você pode cadastrar um produto, tá bom? Sou produtor, sou afiliado, vai aparecer aqui, ó. Tá bom? Já tá, já tá aparecendo como afiliado aqui, meu link de divulgação. Aqui ó, o gerenciadores de links eu vou mostrar para vocês que existe. Você quer é novo, tá? Você pode. O pessoal normalmente usa o Bitly. Isso aqui é novidade, tá? Aqui esse primeiro é o URL encurtada. Então a gente tinha encurtado o URL. O que, que é isso? Deixa eu botar aqui, deixa eu ver esse link tá aqui. Tá? Isso aqui é aquele produto, tá bom? Então escolha um hotlink link existente ou colhe um URL encurtado escolher a hotlink é encolher a hotlink. Então, ó, eu vou pegar esse esse esse aqui grandão. Você pode botar também aqui o seguinte, É basicamente isso. Então, aqui você tem que sinalizar, digamos que veio do YouTube. Então, tu vai botar aqui, ó. Ó. Asteria, é, interrogação SRC igual. Aí, você bota aqui, de onde está vindo. YouTube. Tá, você pode botar, sei lá, YouTube. Aí, você pode botar, digamos que você tem outros canais. Aí, você pode botar YouTube, canal... É, canal A. Tá, então assim, que, por quê? Porque quando, quando encurtar, você vai ver por onde estão entrando as vendas. Aí você vai saber: ah, cara, mas venda que estou fazendo mais por esse pelo YouTube nesse canal tal aqui. Tá, então vamos lá, encolher hotlink, Se, nome do produto, é engordar nisso. É Deixa eu ver: ganho peso tá aqui, ah, ganho peso tá aqui já, ganho peso continuar. Selecionar os links que você deseja encurtar. Então, vamos pegar a página de 39 né, que estava com promoção. Vamos continuar. Identifique se link com título. Eu vou botar o que aqui? Ganhe peso. Ganhe peso. Próximo, vamos ver se vai. Pronto. Então esse aqui é o ganho peso, esse é o link grande. E vamos ver se ele vai aceitar. Primeiro passo, vamos ver se ele... Em vez de ficar também Hotmart, tá vendo? Hotmart hot aqui, ó. Em vez de botar essa rede, você pode tentar botar a em peso. Tá vendo? Ele redirecionou e foi com o meu link, tá bom? Então, isso é usado agora aqui, isso é novidade. Não é algo que antigamente as pessoas usavam, mas as pessoas estão acostumadas a, a, a usar aqui. Ó. Quer ver? Vamos lá, um bit.ly. Vou pegar também, vamos criar um novo aqui, ó. Tem também... Esse aqui também é um que eu não uso muito. que ele está totalmente paradinho aqui, tem pouca coisa. Vamos criar um novo, tá? Criar. Então vamos fazer uma coisa, vamos colar aqui, ó. Vamos pegar o link no lugar certo para poder... um a história. Então, vamos lá. Ganhei peso 30 dias. ver o link de divulgação. Tem esse aqui. Vamos pegar o um link alternativo. Vamos pegar os 39. Porque é pra... Então vamos lá. A gente vai colocar aqui. Na Hotmart. que a gente tinha aprendido? Interrogação. SRC. Igual. Aí você bota de onde está vindo. YouTube. Pode ser Facebook. Isso aqui, gente. Ele não vai. YouTube. Eita. YouTube. YouTube. Porque, aí, quando eu cortar, eu vou cortar isso aqui. ó Testa sempre. Está funcionando. Então, aqui ó, vamos fazer o seguinte: vamos criar um novo. Ó. Create. Vou botar aqui o, o URL. Veio com SRC já. Create. Vamos adicionar um título. Que vai ser ganho peso. Aqui a gente pode ir. Ganha peso Deixa eu ver se vai Quando aparece aqui que deu um erro É porque senão é o que a gente está usando Deixa eu ver o que está escrito aqui Ganha peso 30 dias Ganha peso Aí você pode dar uma pequena variada aqui ó. Você bota só um G aqui, ganhe. Beleza. Vamos ver se vai. Pronto. tá vendo? Só mudei aqui e já foi. Então agora eu vou copiar. E vou divulgar. Aí eu vou pro meu blog. Aí já começa outra parte que a gente vai fazer em outro vídeo. Tá bom? Agora sim, se você é, entendeu o, o, até aqui. É, você vai pegar esse link agora vai divulgar um blog. Vai divulgar em algum lugar. Quando você divulgar e alguém clicar... Tá? Aí vem as estatísticas, tá bom? É... Deixa eu pegar um que tá... 17 dias. ah isso aqui foi ontem. Isso aqui também... Tá vendo? Então assim, ó, digamos que alguém clicou, dois dois cliques. Vai aparecer aqui, ó. Ontem, às... Par... Meio-dia, dia 17, tiveram dois cliques. Conforme você não clicar, vai, aí vai formando o gráfico. Aqui tá ridículo, né? Porque você não tem nada aqui. Mas que bom, mas... para mim você vai poder gerar suas estatísticas, tá bom? Se você está começando, tá? vou deixar uma dica para você bem interessante. Essa é dica que eu queria deixar. É, assiste o um vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo. Do, de um especialista que vai explicar para você como é que você faz tudo isso. Isso aqui foi uma pequena dica de como você faz uma... É, uma conta no Hotmart, como você cadastra... Como você cria um encurtador de URL e como você coloca ele, né, ele no seu conteúdo. vai depender. Já vai ser um próximo vídeo. Então, assim, dá uma olhada... Não deixa de assistir esse vídeo, não. vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Se você não assistiu ainda... Bom, basicamente, esse vídeo aqui é para ajudar vocês que estão começando e não sabiam o que era Hotmart, como é que, se faz, como é que se cadastrava, como é que escolher um produto, né? É, vale a pena vocês gastarem um tempinho ali, investir um tempo é, pesquisando os produtos, né? Vendo... É, qual é o produto que mais se encaixa no seu perfil, né, que é melhor para você divulgar. Se você já tiver audiência, melhor ainda. E... Então, deixa o seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar na, nossos vídeos.